Claro que há muita gente que conhece Macau para o jogo, mas de facto Macau não é só jogo. Podemos dizer que Macau tem muito para oferecer. Para já, nós temos, desde 2005, já entramos no Unesco como património mundial, quer dizer, a parte histórica de Macau. E, por outro lado, em 2017 fomos também designado pela Unesco como cidade criativa de gastronomia. Para além disso, claro que os nossos resorts, os nossos resorts integrados, têm muito para oferecer e, para além disso, o governo tem, tem investido muito em eventos de grande envergadura durante todo o ano. Este ano vai ser o 70º Grande Prémio de Macau e nós vamos também reativar uh, eventos como o, o concurso de fogo de artifício. Continuamos a ter uh, o nosso quer dizer, ilumina, quer dizer, uh, Iluminar Macau quer dizer, como também um dos eventos chaves que esta vez também quer dizer, temos a, a grande oportunidade de levar quer dizer, um um pedaço de Macau, dizer, com o videomapping para, para Portugal. Por isso, dizer, temos realmente muito para fazer e também muito para oferecer aos nossos clientes e aos nossos turistas. De facto, quase todos os meses temos um, um pequeno, uh, um diferente tema para atrair diferentes turistas a vir a Macau.